É inacreditável o poder milagroso que essa árvore asiática tem. Quer saber qual que é tanto a árvore quanto o poder? Fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou te falar. Muito bem gente, sejam todos muito bem-vindos aqui a um vídeo a mais no canal Fita Energética Luz da Serra. E hoje a gente vai falar de uma planta que faz que o é passado em segundos, mas antes disso eu quero me apresentar. Eu sou o Luiz Mourão, somos um professores de fitoenergética da Luz da Serra e junto com a Patrícia Cândido, né, minha mentora de fitoenergética uh, e filósofa também, sou engenheiro mecânico, para quem não sabe, a gente deixou, migrou da terapia uh, individual em consultório para estar aqui ajudando cada um, né? ajudando uh, você, eu, ajudando o Ale, ajudando o Lenaro, todo mundo que está aqui à nossa volta, consumindo os nossos conteúdos, até um dia a dia cada vez mais feliz, saudável e próspero, com aquele empurrãozinho, né? com aquela ajudinha, aquela mãozinha extra da energia das plantas, o poder oculto das ervas. E hoje a gente vai falar de uma árvore asiática que tem um poder milagroso de ajudar a gente a superar o passado em poucos segundos, tá bem? Essa planta, né, a gente não sabe, existe uma controvérsia, se ela vem da Índia, da China, do Vietnã, de um outro país asiático, o que a gente sabe né, é que o fruto dela é consumido desde a antiguidade e hoje é uma das mais cultivadas do mundo. Sabe O que é? Essa aqui, ó, você não vai reconhecer pela folha, mas você conhece o fruto, é a laranjeira. Está bem murchinha assim que a gente colheu recentemente. Mas essa laranjeira, ela tem esse poder oculto de ajudar a gente a resolver esse tipo de problema, né, de superar o passado em pouco tempo. Mas antes disso, o que ela é capaz de fazer? Ela ajuda a gente a tratar infecções, febres, problemas respiratórios, carência de vitamina C. Quem nunca né, passou mal de barriga, tomou um chá de caça de laranjeira, ou então precisava ajudar ali, dar um empurrãozinho na gripe, tomou um suco de laranja, ou ficou mascando laranja, ou já comeu um bolo de laranja, sentiu aquele gosto cítrico. O cítrico da laranja, né, apesar de ela ser um pouquinho mais rica em frutose, que é o açúcar do, da fruta, é, ela ainda assim tem vitamina C, então ela ajuda nesse lado. Das flores dela né, se extraem essências amplamente utilizadas para indústria culinária e também para fazer buquê. Lembra? Eu acho que tinha até um poema ou então um conto, Os Gêmeos de Laranjeiras, é um, acho que é um bairro de São Paulo ou do Rio, acho que é de São Paulo. Hum, a laranjeira né, no folclore é dada para a moça que ela ia casar, a debutante né, que ela ia casar, ainda donzela, era é dada a flor de laranjeira, um buquê de flores de laranjeira, porque aquilo significava sucesso para o casamento. Então, no boca a boca, né, no dia a dia, a laranjeira ela é conhecida por esses atributos, mas o que pouco a gente sabe, que muita gente desconhece, são os poderes ocultos da laranjeira para a nossa energia. Então a laranjeira né, ela atua no nosso segundo chakra, no segundo plexo, o chakra sacro. Chakra, o chakra chakra não chakra umbilical sexual e esse chakra ele é do elemento água e ele está muito relacionado a relacionamentos ele está associado às nossas parcerias as no, a, a nossa comunicação afetiva com outras pessoas né a maneira como a gente se relaciona a maneira como a gente se comporta com outras energias inclusive a nossa mesma então o chakra sexual ele está relacionado com autoestima está relacionado com a nossa posição em relacionamentos tanto meu relacionamento com outra pessoa, seja amizade, seja de trabalho, seja afetivo, seja auto-relacionamento, né? eu comigo mesmo. E quando ele está em desequilíbrio, a pessoa ela pode desenvolver problemas nesses níveis, nessas esferas. Então são pessoas que não se relacionam bem, tem timidez, é... tem baixa autoestima. Quando o chakra secundário, né? o segundo chakra, ele está em desequilíbrio, é natural do corpo físico querer proteger aquela área, então as pessoas elas podem desenvolver um acúmulo de gordura na altura do quadril, na região do quadril, porque a gordura ela é um isolante, né? O óleo, a gordura, são isolantes a energia, energia, energia elétrica mesmo, né? Energia eletromagnética. Então quando o corpo começa a acumular ali energia, isso pode ser um sinal, não é determinista, né? é um sinal de que o segundo chakra da pessoa pode estar em desequilíbrio. Então, pessoal, o que mais né, o segundo chakra está relacionado? Em resumo, esse plexo, né, esse centro de comando, esse centro de consciência, ele está relacionado com a nossa harmonia em relacionamentos e daí abrangendo tudo aquilo que eu comentei para você. Então, esse desequilíbrio, quando a gente não consegue atingir essa meta, não consegue ter relacionamentos harmoniosos, quando esse desequilíbrio ele perdura por muito tempo, a gente pode ver a desenvolver doenças nessa região do baixo ventre, no abdômen. E a laranjeira, ela impede que o chakra secundário, o chakra o segundo chakra, o swatstana, morada do prazer, que também está relacionada né, aos prazeres da vida, por que não? A laranjeira, ela tem uma energia com uma afinidade de repor e suprir a energia relacionada ao segundo chakra. Então, um vegetal do tipo puro, ela age no segundo chakra. Então, como né, que a gente pode usar a laranjeira para equilibrar o segundo chakra, já vou te dar essa dica porque eu quero te apresentar antes o que a laranjeira pode fazer para o nosso dia a dia. Ela limpa memórias negativas do passado, cria estabilidade emocional, equilibra o excesso de maturidade, elimina a sensação de abandono e solidão no mundo, gera leveza para a alma, cria objetivos e missões de vida e realizar propósitos, estimula o amor ao próximo. Então, é uma planta que fala muito do relacionamento e da harmonia por si só. Será por né, que a laranjeira era dada flores dela para pessoas que estavam recém Casando, né? Para a fita energética, quanto a fita energética, não importa qual parte da planta a gente usa. Se a pessoa estava casando, por que não dar um pouco, né, um buquê de laranjeira, de flores de laranjeira, para a moça, para o casal que estava ali casando, para ter a harmonia e equilibrar o relacionamento? Engraçado, né? Como os antigos já sabiam de tudo. Para utilizar a laranjeira, para incluir essa energia na sua rotina, ela é bem simples. Primeiro, você precisa de um composto fitoenergético, equilibrado para o segundo chakra, com condutor e nivelador. Isso é nível de guardião, é para quem já estuda fitoenergética. Quem ainda não tem esse conhecimento, não vai se prejudicar com esse vídeo, vai ter acesso a um conteúdo, uma forma de, mesmo que superficial, usar a energia da laranjeira para equilibrar seu dia a dia. E é o seguinte, basta que você tenha... Uma folha de laranjeira, né? Essa aqui tá bem graúda, <risos> tá bem grandona. Coloca... opa, vixi. A laranjeira tá desequilibrada aqui. Então eu vou tá do começo. Gente, a laranjeira escapou da minha mão. Dei um tapa nela, foi pro chão. Que bom que ficou nos bastidores aqui. Você não viu o que aconteceu com a laranjeira? Eu tava bem revoltado, pô. A energia tava muito desarmoniosa. O que eu ia te falar é como você pode usar a laranjeira. Uh, no seu dia a dia. Basta que você tenha uma folha dela, né, uma, um pedaço da planta que eu estou com a folha. Eu consegui, graças a Camila, até acesso à folha fresca. Então aqui eu poderia tanto usar a bioplasmia, né, com o um ramo da laranjeira, ou também eu posso colocar a laranjeira na minha mão, ativar com verde prata. Lembra como é que faz? Do coração, sobre uma luz verde, incide sobre a planta, quando ela volta, vem o um prata da minha cabeça. Volta o prata, vai o verde, volta o verde, vai o prata. E fica verde, prata, verde, prata, verde, prata. Até essas luzes pulsarem sozinhas, né? E automaticamente sobre a planta. E daí com essa folha de laranjeira ativada pelo verde e prata, vou colocar na minha carteira, se bem que essa aqui tá bem grande, né? Preciso colocar num, sei lá, como é que chama aquele portfólio de folha 4? Laranjeira você pode colocar lá. Se não, se você não encontrar, né? Ou então se você tiver uma menorzinha assim, ó. Você pode colocar, isso aqui parece folha de louro, mas não é, tá? É folha de laranjeira. Você pode ativar ela, colocar no bolso, longe do celular, longe da chave do carro, longe de alarme, para você ter acesso a essa energia. Não pode, não consegue a laranjeira fresca, você pode usar desidratada, que ela vai funcionar igual. As plantas, elas são apenas um canal para a gente ter acesso a essas energias. Conseguiu a laranjeira desidratada, você vai fazer a mesma coisa que com a fresca, né? Vai ativar pelo verde prato. Pode colocar no bolso, pode colocar na carteira, pode colocar no sutiã, se você usa sutiã. E usa aquele pedaço da planta por um dia. Depois, no próximo dia, você troca, pega uma nova folha, pega uma nova folha fresca ou desidratada, energiza ela e segue usando. Faz isso durante sete dias, né, usando essa, essas folhas, sempre trocando uma vez por dia, e tenha os seus relacionamentos harmonizados, tá bom? Beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo. Quem que falou foi o Luiz Mourão, professor de filtro energética da Luz da Serra.